Want to look for Amém. Louvado seja o meu Deus. Pode se assentar, queria que você que abrisse a sua Can Bíblia, por Let favor. You Pastor Ilan Marques, pode passar o computador aqui para mim? Abra sua Bíblia, por favor, no, livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Por favor, abriam suas Bíblias para o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós Vamos ler a partir do versículo de número 9. We're going to start in verse nine. Eu vou ler primeiro em uh, português, depois Neitan vai uh, ler em inglês. I'll read inglês. first in, in Portuguese and then I'll read in English. Mas eu queria que você prestasse atenção em algo que eu right. vou compartilhar nesta noite. I want you to pay attention to something I'm going to share tonight. Nós estivemos pensando até agora em quem Deus é. E qual é a nossa condição nessa relação com ele? Mas agora eu quero pensar com você uh, em algo muito especial. O Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ir a Deus. Ele já veio até nós. Ele nos salvou. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. E ele nos deu, e ele nos deu a promessa do Espírito Santo. E ele disse: eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Mas eu não vou de Deus. De Deus, eu vou orar ao Pai e ele eu... vos dará o consolador. E Ele ficará com vocês para sempre. Por isso eu gostaria de falar nesta noite mais sobre o Espírito Santo. Nós não conseguimos ser nada, exatamente nada, sem o Espírito Santo. Amém. As crianças vão sair. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Bem. Vamos ler então uh, esse texto de Lucas capítulo 9, 11 Até o versículo 13, until verse 13. Amém? Amen. Lucas capítulo 11, versículo 9 Luke, Até o versículo chapter 13. 11, from verse 9 to verse 13 Amém? Amém? E eu vos digo uh, a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. eu say unto you, ask and it shall be given Porque qualquer que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Antes de continuar a ler, eu queria Before que você prestasse atenção em algo. Esse texto está falando especificamente sobre o Espírito Santo. É do Espírito Santo que Jesus está dizendo. It's the Holy Jesus is talking about. E ele diz, pedi e dá se você Bata e a porta vai Knock se and abrir. The door will be Busquem vocês vão encontrar, porque quem pede recebe, quem busca encontra, para quem bate a porta se abre, e aí ele monta uma pequena parábola, ele diz qual o pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão says, lhe dará uma pedra ou também se lhe pedir um peixe lhe dará uh, se lhe pedir peixe lhe dará por peixe uma serpente ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião ou se ele ask an egg, will he offer him a scorpion? Pois se vós sendo maus, And we are evil. E nós somos maus. know how to give good gifts unto your children. Sabeis dar boas aos vossos filhos. Quanto mais dará o Pai celeste o Espírito Santo. How much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit. Àqueles que o pedirem. To them that ask him. Você já pediu o Espírito Santo? Você já bateu na porta da graça para que ele enchesse a sua vida? Você já buscou até encontrá-lo? Todo aquele que pede, recebe a promessa de Deus? Todo aquele que bate, aquele a quem se bate, a porta se abre. Se nós maus que somos, sabemos dar boas as coisas, aos nossos filhos Não daria Deus a cada um daqueles que pedirem com insistência O Espírito Santo Amém O que nós precisamos fazer então, irmãos? Como é que a gente recebe o Espírito Santo de Deus? Como é que a gente fica cheio do Espírito Santo? How do we get filled with the Holy Spirit of God? A gente pede. A gente bate na porta. A gente busca. We seek. A igreja, a igreja hoje falta poder. church power. Mas falta poder porque nós não buscamos. But it power because we don't seek nós não pedimos we don't ask for it. e não recebemos. No, we don't it. Você pode dizer para Deus, can you, you can say to God, Deus, eu sei dar boas coisas ao meu filho, God, I know how to give good e eu to sou mau, mas o Senhor é bom, but you are good. e o Senhor disse que me daria o Espírito Santo. Então me encha do Espírito Santo. So fill me with the Holy Amém. Amen. Hoje, esse é o nosso assunto Tudo que eu falar a partir de agora so, forward, Está relacionado com pedir e receber o Espírito Santo. Porque nós não conseguimos yeah. chegar ao céu sem ele Nós não him. temos poder sem ele Nós não him. sabemos fazer nada sem o Espírito Santo Nós não Holy enxergamos Spirit. a realidade que nos serve right Nós way. não sabemos as estratégias não sabemos a quem falar. We don't know who to talk to. Não entendemos como gastar os recursos que temos. We don't understand how to spend the we Não sabemos fazer a igreja. don't know how to build Só o Espírito Santo sabe fazer a church. Só o Espírito Santo entende como Deus pensa. Dedicates how God thinks. Ele sabe o que Deus quer, ele vê o coração de Deus, ele prescruta a intimidade de Deus, he só o Espírito Santo pode ensinar a ser a igreja, a então nós precisamos dele, nós precisamos de Jesus para a salvação. Porque nós existimos nele, em existimos Cristo, Jesus. Em ele, em Cristo Jesus. E ele disse que voltaria para o Pai. E, e, nos, daria o e nos daria o Espírito Santo. Por isso eu quero ler com você. E agora eu quero que você abra mesmo a sua Bíblia em João capítulo 13. Então eu quero que você abri a sua Bíblia para João 13. Deixa eu chegar lá que eu acho. João 13... João, uh, a 14 Versículo 15 John 14 chapter 14 verso 15 amém Amen. Jesus está voltando para o Pai. Jesus is returning to the Father. E ele está dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos. Oh. And he's saying, I'm not going to leave you an orphan. Você já pensou o que é a Igreja sem o Espírito Santo? Can you imagine what the church would be without the Holy Ghost? É como um bebê, It's like a baby, sozinho no mundo. Alone in the world. Ele não sabe nada. Ele não pode nada. Ele não sabe nem se alimentar sozinho. Assim. Ele não sabe pensar nada. On, Ele é nothing. completamente dependente It's da sua mãe. His a igreja é como um bebê like sem a sua mãe. A igreja morre. Por isso o Espírito Santo é tão importante. Nós precisamos receber o Espírito Santo. Nós precisamos buscá-lo todos os dias. Como é que a gente busca o Espírito Santo? Com insistência. A gente bate na porta. A gente ora incansavelmente. A gente ora pede a Deus incansavelmente, you God, com a, a simples convicção de que Deus é diferente de nós que somos maus. Different from us who are evil. Nós sabemos tratar nossos filhos e dar o que eles necessitam. Deus sabe que você e eu precisamos do Espírito I Santo. Need the Holy Spirit. Você pode dizer amém? amém? O texto diz assim, the scripture says, Uh... Se, amais, uh, se me amais guardais os meus mandamentos If you love me, keep my e eu rogarei ao Pai Father, e ele vos dará outro Consolador and he give you para que fique convosco para sempre abide with you forever, o Espírito da Verdade truth, que o mundo não pode receber world receive, porque não o vê e nem o conhece mas vos, vós o conheceis porque habita Convosco e you know estará em vós. Olha que grandeza esta palavra. Jesus está dizendo. Ah, o Espírito Santo não é conhecido do mundo. O mundo não pode ver o Espírito Santo. O mundo não sabe quem ele é. O mundo não sabe quem ele é mas vocês o conhecem. But porque, porque ele habita convosco. Because Então por que nós nos sentimos tão longe do Espírito então, de porque Deus? So assim? vivemos, de de vivemos esta vida seca de graça e poder de Deus. of às vezes temos a impressão que somos apenas religiosos. We have we're really não há milagres entre nós. No among Eles us. se tornam cada vez mais escassos. They more more Mas o Espírito de Deus está entre nós. But the of God is among us. E por que nós não vemos estas why coisas? O que falta é esta busca. It, what we lack is this ele diz, Jesus diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. Jesus disse, I will pray to the Father and He shall give you another Comforter. Então, eu queria mostrar para vocês nesta noite algumas coisas que estão relacionadas ao Espírito Santo de Deus. Eu queria te mostrar hoje algumas coisas relacionadas ao Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que eu queria te dizer nesta noite. É que É que Deus não pode encher aquilo que já está cheio. God which is already full. Amém. Amém. Deus não pode encher um vaso que está cheio. por isso Paulo diz esvaziando das coisas que impede o Espírito Santo de te encher. That's why Paul Se talks about letting go of those Santo. things that's holding you back from being full of the Holy Spirit. Não é exatamente isso que Paulo disse. That's not exactly how he put por isso it. eu vou pedir ao Nathan para ler Efésios so, capítulo 5 versículo 18. 5, Você 18. pode abrir com ele na you sua Bíblia. Efésios 5:18 Ephesians 5:18 And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Essa, a ideia do apóstolo Paulo nesse texto é esvaziando-se das coisas que trazem pecado na nossa vida. Encha-se do Espírito Be Santo. Você precisa entender que é necessário uma vida de humilhação, de humildade nesse caso. De busca, seeking, de oração, of prayer, até que o Espírito Santo te enche. Ah, eu conheço a história de um rapaz que atravessou o o Atlântico veio da África porque a pessoa que o evangelizou não sabia falar mais him. nada sobre o Espírito Santo e ele, ele disse, disse você não sabe mais nada do Espírito Santo e ela disse eu não sei mais nada ele disse, disse então quem sabe sobre o Espírito e ele Santo ela, ela disse o meu pastor que está lá na América e ele disse como é que eu faço para chegar lá e ele entrou num navio, so boat, se ofereceu para trabalhar de graça work para chegar free, na América conhecer mais sobre o Espírito Santo. Tenta sede aquele rapaz tinha. E ele chegou aqui. E a primeira vez que ele viu o pastor daquela missionária, ele orou o pastor, com o, o pastor. pastor. E quando ele orou, todas as pessoas que estavam ali com ele se encheram do Espírito Santo. O que falta em nós, às vezes, é a busca para que o Espírito o Espírito Santo nos enche. E você precisamos disso. Amém. Amen. Algumas coisas que eu venho dizendo para você desde a ontem à noite. E eu queria transformar isso agora nessa visão de busca do Espírito Santo. Into this view of the Holy Spirit a gente of God. busca o Espírito Santo com perseverança. Diga comigo, Say com with me. perseverança. Perseverance. Nós buscamos o Espírito de Deus com perseverança. Lucas capítulo 1, versículo 8, Luke, a, 1 até o 8, uh, 1, from 1 to 8 conta a história de uma, de, de uma parábola de Jesus. Versículo 1 diz, contou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem desanimar. Lucas, 1, versículo, Lucas 18, versículo 1 a 8. Lucas 18? Isso. Luke 18, sorry, from 1, 1 to 8. And he spake a 8. E ele falou uma parábola para eles, e para esse sin, que significava sempre para orar e não para morrer. Amém? Uh, eu vou pedir para... Aliás, deixa eu ler com você, porque Actually, eu gostaria de you aproveitar you here, algumas coisas nesse texto. Porque eu quero ter adiante de algumas coisas na Escritura. Ok, uh, vamos ler o texto até o versículo 9, 8, we'll perdão. Sorry, verse eight. Uh, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, saying there a city a judge, que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Not God, man. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, And there was a widow in that city, que ia ter com ele dizendo faz-me justiça contra o meu adversário e por algum tempo não quis atendê-la mas depois disse consigo ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens todavia como esta viúva me molesta causa é e de fazer justiça para que por fim não me não volte e me importune muito e disse o senhor said, ouviu o que diz o injusto juiz Hear unjust judge saith. e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que chamam a ele de dia e de noite ainda que tardio ainda que Tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, viu o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Eu Eu não sei se você prestou atenção que há só dois personagens. uma viúva. Há uma viúva. E um juiz. And judge. Esse juiz representa o Deus vivo. This judge the God. Nesse caso, representa o Deus vivo. Porque, Porque é o ao Deus vivo God. que nós oramos. The God that we pray o to juiz you. de toda a terra. The judge of all the earth. É a ele que nós nos reportamos. É a ele que buscamos. É a ele que pedimos o Espírito Santo. Ele é a ele que pedimos o Espírito Santo. E ele nos ensina nesta parábola que nós devemos fazer isso com perseverança. Esse juiz é Deus que nós estamos falando todos esses dias. Mas esta viúva, ela simboliza todos os pobres indefesos e frágeis da Terra. Resembles all the weak and and and failing people on the earth. Ela nos representa diante de Deus. Você precisa entender esta parábola. You need to this parable. A parábola é o dever de orar sempre sem the, desanimar. Parábola é o dever de orar sempre sem desanimar. sempre Porventura, achará Jesus fé na terra quando voltar? Jesus diz, Será que nós cremos realmente que o Espírito Santo pode encher a nossa vida? Cremos realmente no poder de Deus? Cremos em todas estas coisas que nós estamos dizendo, que nós estamos dizendo O que é crer, irmãos? Crer é transformar todas as promessas de Deus em estilo de vida. É buscar o Espírito Santo como se... Spirit, as de, tudo dependesse de nós. Everything depends on us. É orar incessantemente It's a pray without ceasing até Deus responder. Until God answers. Amém. Amém. Queria convidar você para fazer algo nesta hora. I want to invite you to do Queria te convidar a ficar de pé nesse stand up at this time. Amém. Amém. Não é só porque eu estou vendo alguns olhos fraquecendo, some people some are battering but é porque eu queria que você orasse por alguém. Eu estou dizendo para você que crer Believe, é transformar as promessas de Deus em realidade. To the Queria que of God você in fosse até alguém agora. To to e orasse dizendo, o Espírito de Deus, saying, enche esta vida do Espírito Santo. Peça Spirit. que o Espírito Santo venha sobre esta pessoa. Peça que Deus enche esta vida Peça do Espírito Santo. With Amém? Vai Amém. rapidinho, porque nós temos muita coisa para fazer ainda. Eu vou orar com o Nathan. Amém. Deus, eu quero, em nome de Jesus, orar pelo teu filho. Eu quero te pedir, Deus, o, teu céu, o, Santo, o nome teu servo, Espírito Santo, e o é nome teu a vida do Neném, Pai, teu Espírito Deus. O Espírito eu ministro sobre ele, nesta noite, eu te peço, Deus, que a partir desse dia, o teu Espírito Santo possa teu cérebro, de Deus do teu servo. E Deus, o ministério que o Senhor tem dado a ele se você resplandeça. Espírito de Deus, nós encheu o coração dele, das tuas promessas. Vem Espírito Santo sobre a vida do teu sentido, Pai. Do teu servo. Eu ministro sobre ele, Senhor, nesta noite, dizendo: vem Espírito. Vem sobre a vida do homem, Senhor Vem sobre a vida da esposa Do filho dele que está no ventre Vem sobre o ministério Dele, Pai Em nome de Jesus, para a tua glória Senhor, nós clamamos Nesta noite, nos teu Espírito Santo, Pai E encha a vida do teu filho Poder e graça O poder do teu Espírito Santo Para que ele, Deus, exerça Com poder sobre a terra O ministério Senhor deu a ele no nome de Jesus para a tua glória. Amém. Amém. Você crê nisso? Você que Deus vai responder a sua oração? Você crê que Deus vai responder a sua oração? Você que recebeu que vai ficar cheio do Você é que recebeu oração crê que vai oração crê That's what we need, brethren. Nós precisamos desse ato de fé we need that act Amém? Amém. Sentem-se, por favor Be seated, please. Quero ler com você um outro texto I want to read with you eu falei com o pastor que ia pregar hoje até meia-noite. Mas eu estou com dodos que estão já com os olhos quase But fechando. Eu vou pregar só in. até me, 15 para meia-noite. Nós <laughs> vamos só fazer até 11h45. Amém, então sentem-se, Quando eu vou fazer outros momentos de oração como esse, daqui até o final vamos fazer mais duas, final, fazer mais duas então vezes. na hora que orarmos não quero que ninguém saia por então, aí, digamos, orar, dizer, oh, Amém. vamos ler Lucas capítulo 18 versículo 9 e até o versículo 14, está com a sua Bíblia aberta, Amém, Amém. Quem foi que me falou que tinha que ser com muito poder hoje? Said, to be with a lot of power today. Então não durma. <risos> so don't fall a Lucas capítulo 9, 8, 18, versículo 9, 18, verse 9. Fala sobre o fariseu e o publicano. Talks about a and a publican. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. E ele falou esta parábola a um que confiavam em si mesmos. Primeira parábola falou sobre o quê? The first was about? O dever de orar sempre o sem. O Espírito Santo virá sobre a sua vida quando você you, orar sempre, always, sem desanimar. The Holy o Espírito Santo virá sobre a sua vida. Quando você parar de confiar em si mesmo. Como se você pudesse alguma coisa. E passar a confiar em Deus. E buscá-lo com um afinco, e com fé. Him with faith. Até que o Espírito Santo venha. Porque Ele virá. He will come. Deus não é mau. God is not evil. Deus é bom. God is good. E Ele dará o Espírito Santo. E Ele dará o Espírito Santo. To whoever asks. Ah, contou Jesus uma parábola aos que confiavam em si mesmo, so crendo que eram justos e desprezavam os outros. Pois ah, dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro era publicano. O um fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. God, I thank thee that I am not as other men are roubadores, injustos, abusadores, injustos, adulteros, nem, nem ainda como este miserável publicano. Or even as this Ele não sei é o que estou falando. Publican, Jejum duas vezes por semana e doze dízimos I de tudo quanto possuo. Publicando, porém, publican, though, estando em pé de longe, afar off, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, lift so heaven, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, oh God, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Não aquele, rather than the other. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar For será everyone humilhado, that exalted themselves shall be abased. E qualquer que a si mesmo se humilhar And he that humbles himself será exaltado. Shall be exalted. Amém. Amen. Nós estamos falando de quê? We're talking about what? Qual é o tema que nós estamos estudando? Humilhação e sacrifício. Humilhação e sacrifício. O centro da sua vontade. Amém, irmãos? Amém. Quando nós, nós precisamos entender isso. Deus não dá o Espírito Santo aos de coração exaltado. Nós somos homens como que portadores do mal we querendo evil, dizer para Deus to to God, que Ele deve nos dar o Espírito Santo porque nós merecemos. Alguns de vocês merecem o Espírito Santo. Nós só temos o Espírito Santo porque Deus é bom. E esse homem orava de si para si mesmo. Himself himself. Ele estava falando de si mesmo. Ele estava dizendo para Deus, quem Ele era. He was telling God who he is. E nós às vezes tratamos Deus desta forma. Sometimes we treat God that way. Queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Ao contrário de dizer, Deus, me dá o teu Espírito porque eu estou cego e nu. Eu não I am blind sei como fazer naked. a tua igreja. Eu não sei como a igreja funciona. Irmãos, eu sou pastor há 20 anos. Mais do que o que é isso se eu contar o tempo que estou pastoreando igrejas? E eu ainda não sei como And igrejas funcionam nós fazemos igrejas às vezes com técnicas mas não é a igreja de Deus But it's not the church of God. é uma multidão de pessoas it's a organizadas of that are sob uma instituição mas a igreja de Deus But the church of God ela tem poder ela tem autoridade ela é, ela é humilde ela vive uma vida de sacrifício de oração, de oração. ela ora e They Deus responde and God ela ora pelos enfermos e eles são curados ela manda E as coisas acontecem em nome de Jesus Ela dá ordem aos demônios E eles são subjugados Porque fazemos isso em nome de Jesus A igreja precisa ter poder Para ser a igreja de Deus Nós temos muitas instituições Sobre a terra Mas muito pouca igreja de Deus Porque nos falta a autoridade Do Espírito Santo of the Holy Spirit of God. nós somos como esse fariseu. Sometimes we're like this Pharisee. Nós estamos dizendo Deus, o Senhor não está vendo que nós somos bons you see how good we are. O Senhor não está vendo que nós cantamos louvores. you see we sing worship. O Senhor não está percebendo que nós estamos pregando a tua palavra. You see that we're preaching your word. esta não é a oração. But that's not the prayer. A oração é the diferente. A oração que devemos fazer é do a uh, publicano pecador like the the publican sinner. Porque o publicano pecador ele olha para Deus e ele diz Senhor não me atrevo a chegar aí onde o senhor está cara i don't even dare to go near you are and from, de from pé, far off, bate standing, no peito breast, e ele diz Deus seja propício a mim me, porque eu sou o pecador For I am a sinner. se você olhar o texto grego você vai perceber que ele não diz eu sou um pecador. Ele diz eu sou o pecador. Eu sou o maior deles. Eu sinners. sou o pecador, Senhor. Seja propício sinner. a mim. Esse homem está adorando a Deus, is isso é humildade, is esta é a humildade que Deus vê, esse é o sacrifício que Deus That's quer, é o sacrifício wants. do choro It's pelo pecado, é, é o sacrifício de olhar para Deus e It's dizer, Deus, say, eu preciso de Ti, Encha a minha vida do Teu Espírito você pode dizer amém, Can you say amen? Quantas vezes nós queremos o Espírito Santo? Quantas vezes nós queremos o Espírito Santo Mas Spirit não temos humildade, God, we don't have the somos soberbos we are Não amamos e nem honramos os nossos irmãos we love nor honor our Vivemos uma vida como se tudo dependesse de nós we live a life as if de nós on para nós mesmos, we pray dizendo to Deus ourselves, from ourselves, saying, Eu mereço God, a tua graça I deserve your grace. Mas não é verdade, Nós precisamos do Espírito Santo Pode dizer amém? que Algumas coisas que eu queria compartilhar com você dentro desse texto ainda. Uh, o texto, esse texto nos dá algumas ideias. Por exemplo, nenhum orgulhoso ou soberbo pode example, achar Deus. No Amém. Uh, Uh, can, can às, vezes find nós, God. às vezes nós queremos de Deus Mas nós nos esquecemos Que Deus resiste ao soberbo A palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4 Fala esse texto que está aí Eis o soberbo a sua alma não é reta nele. His soul is not in him, mas o meu justo viverá pela fé. But the Amém? o meu justo viverá pela just fé. just shall live by faith. Talvez aquele publicano pecador tenha subido para Deus. Went up to God. Dizendo, eu sei que Ele não vai me responder. Porque eu não mereço. E eu não posso nada. E eu sou tão pequeno. E eu sou tão frágil. E eu sou tão frágil. Mas eu vou assim mesmo. Quem sabe se. Si e ele God nem ousou a chegar lá onde And Deus está. porque o Deus que nós servimos, é o Deus Santo, então ele dizia Senhor ser propício a mim, so eu sou o pecador, ninguém que menospreza o seu semelhante pode orar e ser ouvido por Deus, Made in their same likeness as God can, Porque spot, can, todos nós estamos na mesma Não mission. há grandes e nem pequenos, irmãos. There are no or small. Não há bonitos e nem feios. There are no não há pobres e nem ricos. Todos nós estamos de joelhos diante de Deus, clamando por misericórdia, como esse publicano pecador. Eu digo nós a igreja. Eu te pergunto onde você está de joelhos agora, diante de si mesmo, ou diante de Deus? É uma pergunta que você tem que responder. Deus não responde à soberba. Deus à soberba. Deus resiste à soberba. Amém. Eu Queria te convidar novamente a orar Mas eu queria que agora você orasse pelos seus pecados. agora eu uma oração pessoal. Eu te a, a joelhar se, se puder. Se você acha que não tem pecado, ore por eles agora. Eu vou orar com você. eu vou clamar a Deus pelos meus pecados. Quero que você ore pelos seus pecados em nome de Jesus. O Espírito Santo te será dado. Exclame a Deus como publicano pecador. Orou diante de Deus dizendo, Se propício a mim, Senhor. Principal pecador. Ore ao Senhor pode orar em voz alta, ore do jeito que você quiser, ore em silêncio, mas ore em nome de Jesus. Deus, nós estamos na Tua presença. Pai. Deus, em nome de Jesus, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor. Eu coloco a minha vida. Deus, perdoa os meus pecados. Perdoe, Senhor, a minha miséria. Eu sei, Deus, o quanto eu sou falho, e Deus, por mais que eu diga, Senhor, por mais que me pareça que eu não tenha pecado, Senhor, Deus, a minha vida, Senhor, diante dos Teus olhos, está exposta, o Senhor vê toda a minha vida, o Senhor escreveu no meu livro todos os Seus dias, Senhor, o Senhor escreveu no Teu livro a minha vida inteira e o Senhor conhece os meus pecados. Perdoa a minha vida, Senhor. Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero receber o Teu Espírito Santo com poder e graça. Por isso, em nome de Jesus, dá-nos o Teu Espírito nesta noite, Senhor. Perdoa as nossas vidas. Perdoa quando mentimos. Perdoa a mim quando minto, Senhor. Perdoa, Senhor, quando eu faço parecer o que não sou. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a miséria da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Olha para a nossa vida nesta noite, Senhor. Todos nós que aqui estamos querendo, queremos ser a Tua igreja, Pai. Todos que aqui estamos queremos ser, ó Deus, abençoado com a graça e o poder do Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, perdoa a nossa vida, Deus. Perdoa os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Pai, purifica-nos nesta noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Perdoa Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que está em oculto, há tantos pecados que nós não revelamos, Senhor. Pecado, Senhor, da mentira, pecado, Senhor, da soberba, pecado, Senhor, sexuais, pornografia, Senhor, tanta miséria Perdoa, Senhor, quando roubamos o Teu dízimo, Pai Quando, Deus, nós negamos ao Senhor O dízimo que é a prova da Tua fidelidade Quantas vezes o Senhor nos dá o que pedimos Nos dá a casa, nos dá o carro Nos dá a roupa que vestimos, nos dá o emprego Mas nós negamos ao Senhor Apenas Deus o dízimo Pegamos as ofertas, quantas vezes, Senhor, nós roubamos a Tua casa porque não queremos Deus dar o dízimo, ou porque, Deus, não queremos fazer parte, Deus, do projeto que é a Tua igreja. Perdoa-nos, Senhor, quando decidimos fazer qualquer coisa que não Te servir. Perdoa-nos, Pai. Nós queremos, Deus, que o Espírito Santo nos seja dado. Mas nos seja dado com poder em nome de Jesus, por isso nós oramos nesta noite, Pai, tá? em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, encha-nos do teu Espírito, oh Deus, eu vou pedir ao pastor Lamarcus que ore por toda a igreja agora, em nome de Jesus, permaneça de joelho, o pastor vai orar por nossas vidas, Remain on your knees. The pastor is going to pray for our lives. Father, as a servant of the Lord, and as a leader of this flock, Lord, I ask for your forgiveness. Forgive, Lord, when we neglect. Forgive, Lord, when we draw back from your purpose as a church. Forgive, Lord, when we don't let ourselves be led. By your spirit and by the head of the yours. church that you you are Jesus. Oh, Forgive Lord, us for not going out and preaching your Lord, gospel. Oh Deus, queremos entrar em obediência. Jesus, Tua palavra. Deus. We don't want to enter obedience. That your word says, não Forgive Senhor, quando tratamos as coisas do Senhor" we treat your things, Lord. "De uma maneira relaxada" In a relaxed Verdade, manner, Lord. Deus. Oh Deus, perdoa, "Senhor, quando não te louvamos" we don't Deus praise Deus. you. "Tu mereces" When Verdade, you deserve Deus. all the praise, Lord. "Senhor, quando a igreja Senhor adultera. the church commits adultery, eh, no teu lugar. by é verdade, putting other things Deus. in your place, Lord. worshiping the creature verdade, more Senhor. than the creation Worshipping the activities Salvador, more than the Savior. Cura, the Spirit verdade, that heals. Deus. The Spirit verdade, that Deus. saves verdade, and restores. Deus. Oh, Deus. Forgive, Lord, when we make Deus. room for vanity. Deus em nome Or de Jesus tem misericórdia quando achamos que somos o que de fato não somos em nome de Jesus. Quando vemos Senhor, God, Forgive Deus. us when we see someone that's Deus. sick and don't pray for them to be healed. Perdoa quando não Forgive é when we don't believe in the power Senhor. you've given to your spirit. Perdoa, Deus, quando vemos Forgive But God when we see Deus. the needy, the starving mão, and Lord. don't extend our hand, oh Lord. Oh, nome oh de Jesus. Senhor. Quando Quando testemunhar When we deny giving testimony of you and your word. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Purify, Deus. Purify our alma. Purify our soul. Forgive when we trust more in the power of our money than in your power, Lord. Quando nós não confiamos em Seu provisão, Lord. Em nome de Jesus. Quando nós pensamos que podemos fazer algo de nossas próprias mãos. Verdade, oh, Deus, em nome de, Senhor, em nome we de do. Jesus. Em nome de Jesus. O que podemos fazer, Senhor? Para pagar de volta todos Para pagar de volta todos os benefícios. Verdade, to tua oh, Deus, em nome mind, de Deus. Jesus. Lord. Precisamos da tua In We Jesus, attitude Jesus, in the name of Jesus. Glória, Change, Lord. Transform, transform our Jesus. soul. Transform, transform us Jesus. as a church. Lord, we don't want to be a lukewarm church satisfied, Lord or a church according to this world for you said this world doesn't know your spirit this world cannot see your spirit this world cannot receive your spirit em nome de Jesus, Jesus. em nome de Jesus meu Deus A church called out em nome de, Jesus. Deus, Deus, em nome em nome de Jesus. Jesus lift up verdade, among your, your church na tua e eu clamo a ti nesta noite. em nome 100% committed to your cause, Deus. Em nome de Jesus. A tua glória, Deus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Amém, beloved. Eu queria. Concluir a minha palavra nesta noite. E eu queria fazer isso contando primeiro um testemunho. Eu queria que você entendesse algo sobre o Espírito I Santo. I primeiro, nós não vemos, uh, não entendemos que Deus atua hoje Sometimes ainda. No início desse ano. At the of this year, uh, no final do mês de janeiro. At the end of, the month of January, uh, Chegou para nossa igreja um casal. A couple came to our church. Ele é engenheiro uh, ele é, é engenheiro elétrico. He's an electrical engineer. E ele veio para trabalhar em Uberlândia, onde moro, pastorei He came to work in Uberlândia, where I live, where I pastored. Ele estava trabalhando onde é o fórum da cidade. o fórum foram o centro jurídico, working where the judicial center is of the city, court. the court, e a corte, exatamente. Ah, uh, e um amigo dele, uh, ele estava trabalhando com uma pistola de de pregar parafusos and no concreto. One of his friends was working with a nail gun to to do roofing. E um amigo dele, and one of his friends, no horário do almoço, during lunch time. Uh, Colocou a pistola na cabeça dele, he, brincando, he head, around, e ele disparou a pistola, and, shot gun, e um parafuso de duas polegadas and a nail, atravessou a cabeça dele de um lado para o outro, e ele out other, caiu sangrando, ah, chamaram o bombeiro e levaram para o hospital. A esposa dele tinha um bebê de poucos meses naquele dia. E eles me ligaram próximo de uma hora da tarde, e pastor, vem para o hospital porque o, o Farley sofreu um acidente. E eu fui para o hospital, e nós não conseguimos falar com ele até uma hora da manhã. Falar com o médico porque ele Sorry, ficou em coma. To to coma. Ele perdeu massa encefálica. He, he had, uh, suffered, uh, e ele ficou no hospital. Uh, hospital. Uh, ele ficou no hospital há uh, 21 dias. 21 coma. In a coma. Ele encheu completamente. Was, was o médico swollen, disse que ele não tem quase nenhuma chance de The viver. O médico disse que ele almost has zero chance ele of. Ele vai living. ficar com muitas sequelas. He's, he's gonna, huh? side effects. Oh, side effects. Thank you. E eu uh, montamos um grupo de oração. Fomos para frente do hospital And we to todos hospital os dias. Every day. E oramos por 21 dias. E Deus faz um milagre. Said, a Farley nós. Revive Farley para nós. E, Deus, e durante todos esses dias, days, pessoas começaram a se juntar conosco, pessoas nas UTIs with us. E, e pessoas aparentes de pessoas que estavam em UTIs. And and of in the room. E passou a ser um culto de oração todos os and dias, às duas da tarde. Every single day at 2 PM. Fizemos isso por 21 dias, até que o Farley voltasse a a ter consciência Fahle novamente. Would to have his conscience, his conscience back. Três meses depois, Fahli estava novamente na igreja. Was in the again. Ele é o baixista da nossa igreja. Ele é o jogador é de nossa igreja. Fahli não tem nenhuma sequela. Fahle, Fahle has ele conhece zero o filho ele Zero side effects. Sabe os louvores da igreja. Ele, ele the, the worship, está the normal. Songs of the is normal. Nenhuma sequela. Not a single side effect. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o poder de That Deus. É o de em Deus. É, é simples. É simples. em Deus é fazer aquilo que ele mandou fazer. Por isso Jesus tomou algumas crianças e disse: "O reino dos céus é como estas crianças. Os cidadãos dos céus são como são como crianças." Eles creem simplesmente. E eu queria lembrar para vocês algumas características da criança para encerrar minha eu, eu some of a minha palavra. Por que, que my Jesus message? disse que o reino, o reino do céu é de crianças? Porque a criança é crédula. Because a child is Ela believing. se espanta com as coisas mais simples gets, they, they, by the Elas acham, acham tudo maravilhoso Ela fica espantada com um ovo Com uma borboleta with an, an que voa Ela se espanta com qualquer coisa they nesta vida Ela admira as obras de they Deus God's work. Ela fica impactada com tudo que e, a de e a vontade de Deus é que a igreja seja assim, é que, igreja seja assim e que nós sejamos como crianças, e que a gente fique impactado com tudo que Deus, Deus faz. Mas às vezes Deus abre o um mar vermelho, um vermelho diante de nós, e a gente não vê que Deus, Deus abriu um o mar vermelho, porque nós perdemos o olhar da fé que lose é igreja faz. A faith já não se espanta. Mais, com tudo we lose our wonder with everything. não perca isso mesmo Don't lose that, o Espírito Santo nos é dado quanto mais humilde quanto mais we simples are, o nosso olhar the look we have, quanto mais simples a nossa fé the more our mais will be de Deus nós vemos more of God we will see. você pode dizer amém outra coisa, toda criança Perdão, toda a vida da criança está baseada na confiança. The life of every child is based on Você já parou para pensar que a criança, ela vive de confiar. Você diz para o seu filho, olha, tal coisa vai acontecer. E ela não pergunta como é que vai acontecer. Ela pergunta que hora vai acontecer. Ela quer chegar a hora. Vocês estão indo para uma cidade. Ela não quer saber como é que ela vai chegar lá. Ela pergunta, já chegou? Então a vida da igreja tem que ser assim. Assim. So the life of the church has to o Espírito be like that. Santo ama the pessoas assim. Que like hora that. chega a cura, Senhor? Que hora coming, chega o milagre, When Deus? Miracle, que hora que eu vou ver a ação do Senhor assim. nesta causa? Assim, tem que ser a igreja. That's how the church needs to be. Você pode dizer amém? Can you say amen? Davi diz esse salmo. David said in the psalm. Ele diz eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada quieta, as um child that's feeding quietly, nos braços da sua mãe, como essa criança, é a minha alma para com ti, amen. David disse Senhor eu fiz sossegar a minha alma porque eu confio em ti. David said I I have calmed my soul I have made quiet my soul because I trust in you. A criança confia. Mesmo quando a sua mãe tira o que ela quer, ela confia na sua mãe, porque ela sabe que a sua mãe não vai abandonar. Porque que a gente perde a fé? Why do we lose our faith? Tanto so easily. A gente olha para as razões desse we look at mundo. The in this world. A gente olha para esse mundo E ele nos encanta this world world A gente se encanta away. Com um celular novo Não mudou phone. nada Tem dois, três aplicativos novos or new apps. E nós ficamos encantados Com isso with Mas não nos encantamos Com as obras de Deus But not taken Com back os by milagres by the works de Deus Não confiamos que Deus é Capaz de fazer aquilo que o Espírito which Santo asked. vai ser dado quando você, como uma criança, orar com confiança se você que é mal sabe dar boas coisas a Deus, não, não te dará Deus o Espírito Deus Santo. Outra coisa, a criança é obediente por natureza. Você pode até dizer que a criança, criança não obedece, mas o instinto dela é para a obediência. A palavra do pai e da mãe então, é lei word of no coração the father da igreja. Ali, quando ela está com você, ela, diz, ela tenta contrariar the o tempo todo. quando to you, ela all the time, está em um outro lugar, away, ela else, se orienta pelo que o pai falou, pelo que a mãe falou. They guide themselves by what their father and mother assim são about. as crianças. That's how children are. A nossa palavra para elas é lei. A palavra para elas é lei. Por que nós não fazemos assim? And why don't we do the same thing? Crianças perdoam incondicionalmente. Às vezes nós somos tão soberbos. We're so nós não perdoamos. We don't Queria mostrar para você algo nesta noite. Show you A salvação não é justa. Salvation is not just. Você sabia disso? Did you know that? Você já pensou para parar que para pensar que Deus não é justo Have em relação à salvação. Pensa comigo se o juiz lá da corte, Think about it, if a judge in a diante de um de alguém que matou em série muitas pessoas, a kill that killed many people, chegasse e dissesse assim, olha, eu, você está perdoado. Came to him and said, Look, you're eu não vou te dar nenhuma pena. Pode judgment. ir para casa, você está livre. Você acha que isso é justo? Isso não é justo. That's not just. Ele tem que pagar na cadeia pela a vida de cada pessoa que ele matou. O preço em janeiro para cada pessoa que ele matou. Que o assassino pague pelo mal That que ele fez. Pays for the evil he did. Mas com Deus é diferente. But with God it's Porque eu sou o assassino Because que voa a Deus. Eu sou o assassino. E ele olha para mim. E diz: está perdoado. And he says, não consta mais nenhum pecado de você diante de mim. No está sin tudo sin perdoado. You, me. Isso não é is justo. That is a salvação not não é justa. Is not a salvação é graça. Is grace. Agora, a criança é assim. That's how a child is. Você. Uh, faz um mal para ela e ela, ela. chora e depois ela limpa as lágrimas e olha para você. O amor dela é o mesmo. Quando você corrige um filho, por vezes vez ele vem e te abraça soluçando e chorando. Crying, Mas ele quer same, ficar abraçado por você. Wants to stay you. Assim é That's how it is. A criança. A child. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter coração perdoador Só os que são simples E que entendem, cruz, que entendem o sacrifício de Jesus na cruz Amém Eu queria que nesse momento a gente orasse Agora nós vamos orar para encerrar queria te convidar a ficar de pé eu não sei se você prestou atenção em tudo que eu falei Não sei se você atenção em tudo que eu eu comecei falando que o Espírito Santo será dado quando pedirmos ask, quando buscarmos quando batermos na porta da graça. E Ele nos será dado quando orarmos com perseverança. Ele nos será dado quando nós esvaziarmos a nossa vida do pecado. Quando adquirirmos um coração como de criança. De criança que se espanta com os, de Deus, que se com os milagres de Deus. Que se alegra com os feitos de Deus. Que perdoa. And forgives, e que perdoa incondicionalmente. Amém? Amen. Vamos orar eu queria que você orasse nesse instante like por sua vida enquanto você ora pela sua vida eu quero, eu quero orar por você o que eu queria que você pedisse a Deus agora? Que que a Deus agora? levante as suas mãos para os céus e diga Espírito Santo e enche say, a minha vida Spirit, Deus enche a minha vida Senhor me dá o poder e a graça Deus, do Espírito Santo eu quero ser cheio do teu Espírito eu quero que o Senhor use a minha vida, Eu quero orar por pessoas e elas serem curadas. Eu quero falar para pessoas para que elas creiam. Eu quero Deus ser útil na tua mão. Eu quero ser um instrumento da tua graça. Essa Deus agora o Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo venha. Venha sobre a sua vida. Venha sobre a sua casa. Sobre a sua, sobre a sua história. Diga vem Espírito Santo. Venha. Espírito Espírito Santo nesta noite, encha a minha vida em nome de Jesus, vem Espírito Santo e quebranta meu coração e me faz ser cheio de ti, em nome de Jesus, Deus nós estamos na tua presença e aqui diante do Senhor tem muitos dos teus filhos. E a nossa oração nesta noite é que o Senhor nos deu o Espírito Santo. É Estamos batendo na porta da Tua Graça. E te pedindo, pedindo dá-nos o Espírito Santo. Nós sabemos, o Espírito, Espírito Santo nós sabemos que o Espírito Santo não vem. Enquanto não nos humilharmos. Nos humilharmos enquanto não chorarmos diante do Senhor. Chorarmos do Senhor. Sabemos que Ele não vem. Ele não vem. Enquanto o nosso coração estiver cheio deste mundo. Embriagado com as coisas deste mundo. The of Mas nós pedimos nesta noite Esvazia we nossa vida lives, Perdoa os nossos pecados E vem sobre a nossa vida life, Em nome de Jesus, and the name of Jesus Para a glória do teu nome Senhor name, Lord, Nós te oramos E te pedimos you, Vem em nome de Jesus. Jesus Amém Amen. Deus abençoe a sua vida Glória, glória Deus. a Deus Pastor Lamarques Vamos cantar outra vez? Vamos adorar ao Sim, rei dos reis. Aleluia. Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Amém? Pode sentar, se você quiser sentar. Só quero que você continue adorando a Deus. I just want to continue praising the Lord. Aleluia. Quantos estão alegres nessa noite? Quantos estão tristes então? How many are happy and how many are sad right now? Happy. É bom a gente separar um tempo assim, né, para a gente estar tá ouvindo, ouvindo de Deus. It is good for us to separate for us to be listening and listening to the word of God. Mas uma coisa é muito importante a gente entender. Quando nós vamos à presença de Deus, when we go to God's presence, nós não podemos, we cannot nós não podemos, chegar diante de Deus God, com as mãos vazias. Entende isso? Do you understand this? O que que nós podemos oferecer ao Senhor? O que Você acha? What, what do you think? Quem gostaria de falar? Who would you say? Adoração? Praise? Que mais? Não ouvi. I didn't hear you. Louvor? Worship? Não é isso? Vamos oferecer ao Senhor? So let's offer that to the Lord. Aleluia. Aleluia, som Santo, Santo, Santo, Santo, som Your presence, Lord I've tasted and seen Let's do it in Portuguese now. Não há nada maior, não há nada melhor, nada se compara. Essa nossa esperança. Em só Deus Que eu provei e vi Do Teu doce amor Take three.